Olá pessoal, mais um não out na quatro vezes começando para vocês, hoje eu vim só falar rapidinho para vocês sobre o que está acontecendo com os processos de visto para estudantes, uh, principalmente agora com essas mudanças de regras, uh, com vistos aprovados, vistos negados, enfim, uh, a gente tem visto bastante coisa uh, né, no, no, no meio, nos grupos e etc, e, e, e com bastante gente tendo visto negado por algumas razões que antigamente não, não negavam. Então eu vim falar para vocês um pouco desse vídeo para esclarecer algumas dessas dúvidas, e se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Então, pra, pra começar, eu já tô hoje sem meu boné, né? Vocês estão vendo que eu já tô, tô meio careca aqui hoje, mas tudo bem. Uh, pra começar, o que acontece? A, a imigração não é de hoje que é, eles querem saber se os estudantes que estão vindo para a Austrália são estudantes legítimos. Né? Ah, antigamente tinha uma facilidade um pouco maior sobre isso, de a pessoa fazer só um general English ou fazer só um curso de inglês e isso já ser suficiente para uma aprovação de visto. Né? Ah, hoje em dia, com várias coisas que têm acontecido principalmente na política do Brasil, com a situação atual do país, ah, com a situação atual da imigração da Austrália, tudo isso tem sido fatores decisivos para a imigração, aumentar o cerco ah, e dificultar um pouco os processos de visto, principalmente para brasileiros e para o restante dos latinos também. O que eu quero dizer com isso? Não é para vocês se desesperarem e pensarem, meu Deus, meu visto não vai ser aprovado agora, o que, que vai acontecer? Não é nada disso. A questão é, cada processo de cada cliente, cada aluno, né, cada pessoa que vai fazer um processo de aplicação de visto, eles são pessoas diferentes, obviamente são casos diferentes. Então, você que está assistindo esse vídeo agora e você, por exemplo, tem 40 anos, um filho, uma mulher, e você quer emigrar com seu filho e com a sua mulher para cá para fazer um curso de inglês, para trazer eles como dependentes, etc. O seu caso é um pouco diferente do caso do rapaz que tem 20 anos, que acabou de sair do colégio e quer tentar fazer um intercâmbio e ele quer fazer o um general English. são São processos diferentes, cada um tem processos diferentes e vão ter aplicações de vistos diferentes. Né? O que importa para vocês nessa aplicação de visto? Uh, com essas mudanças de regras, com tudo que está acontecendo agora na imigração, com esse fechamento de cerco que eles estão fazendo agora, o que, que vai importar? Vai importar muito para eles o que você fez no Brasil, então anota aí agora o que eu vou falar, pra vocês já não terem problemas. O que vocês têm feito no Brasil de trabalho, quanto tempo vocês estão sem estudar, qual foi o curso que vocês fizeram no Brasil de faculdade, tá? Uh, principalmente, eu vou bater muito nessa tecla agora, que é a comprovação financeira, então Todos esses pontos vão ser levados em consideração para que o serviço seja aprovado ou não, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui num, num exemplo, né? Então você tem aí 25, 26 anos, você acabou de se formar em engenharia, por exemplo, trabalha na área de engenharia, trabalha com isso, trabalha na área, e você quer vir para a Austrália fazer um curso de inglês só. né? O que isso vai acrescentar para você na sua carreira como engenheiro no Brasil? Né? Essa é uma pergunta básica que a imigração vai fazer e que você já tem que ter essa resposta pronta na carta de intenções que vocês forem fazer uh, para enviar para a imigração. Então, uh, pensem sempre nisso, do que o que fazer inglês na Austrália vai te ajudar. Se você fizer essa leitura interna de pensar, bom, a minha profissão não, não, não precisa nada do inglês, eu só quero ir porque eu quero ter uma experiência de vida, quero ter uma experiência de intercâmbio. Ótimo, só que isso não vai ser fator decisivo para o visto ser aprovado ou não. Então, o que, que você pode fazer nesse caso? Você que tem intenção de já vir com o curso de inglês, depois tem intenção de renovar, a ideia é que você já venha com o visto longo, né? Isso vai influenciar na sua comprovação financeira também, porque você vai ter que comprovar que você tem mais dinheiro porque você vai ficar um período maior. Só que você tem uma chance muito maior de ter o seu visto aprovado, se você fizer um planejamento de um curso de inglês já com um TAFE, por exemplo, ou com um curso de VET, né, um curso profissionalizante qualquer, que seja ligado com a sua área. Então, recapitulando, basicamente, o que vocês precisam pensar e fazer essa análise interna é se o que você está querendo fazer aqui na Austrália vai fazer sentido com o que você já tem feito no Brasil. Tá? Ah, pessoas que já têm acima de 30 anos, não tem faculdade, não tem emprego fixo, são autônomos ou, ou foram formados em direito mas querem vir fazer engenharia, sabe mudanças muito bruscas né, na, nesses processos que você já tem feito no Brasil e querem fazer aqui, eles são vistos de uma maneira negativa, né? Eu não estou dizendo generalizando obviamente que o seu visto vai ser negado se você fez um curso X e quer mudar para um curso Y, pode ser que não. Né? mas eu estou tentando deixar esse alerta para vocês, para justamente vocês não terem surpresas na hora da aplicação do visto de vocês, ah, seja com a Twiz ou seja com qualquer outra agência, para que justamente vocês façam um planejamento mais certeiro da, ah, das intenções que vocês têm de vir mudar para a Austrália. Tá? Ah, um planejamento certeiro que vocês podem fazer, por exemplo, é sempre juntar um curso de inglês, seja de seis meses, seja de um ano, com um curso técnico ou profissionalizante, tá? Mas vai falar, pô, Deute, mas aí vai ficar muito caro pra gente dar entrada no processo. Vai, vai ficar um pouquinho mais caro. Eu quero desmistificar um pouco... Ah, essa ideia que vocês têm de que fazer um curso técnico aqui na Austrália é extremamente caro e que vocês nunca vão conseguir fazer. Não tem nada disso, tá? Ah, os cursos técnicos, eles são um pouco mais caros e, obviamente, depende da escola que você escolher. Mas um exemplo claro do TAFE, por exemplo, que eu ouvi bastante gente comentando de que, ah, mas é impossível fazer o TAFE, ele é muito caro para quem é estrangeiro. Ele não é caro para quem é estrangeiro. Você consegue fazer pagamentos parcelados e pagamentos separados. Então, você vai dar uma entrada do seu curso do TAFE junto com o pagamento é, completo do seu curso de inglês e você vai pagar o restante do TAFE por semestre. Então, não fica uma coisa tão absurdamente pesada para você se você levar em consideração que depois de seis meses, se você não fizer isso, você vai ter que fazer uma renovação de visto. Então, uh, se você parar para pensar, se você fizer um curso de, de inglês de seis meses e falar pô, Deus, beleza, eu vou para a Austrália, eu só tenho esse dinheiro para fazer seis meses agora, mas eu quero renovar. Na hora de você renovar, você vai ter que pagar o visto de novo, o seguro-saúde de novo, a taxa da, da agência de novo, tudo de novo. Então, quando você coloca isso na, na, na, na, na ponta do lápis ali e, e, e realmente faz as contas, você vai ver que vale muito mais a pena você investir um pouco mais de dinheiro nessa primeira etapa, né? fazer o pagamento do seu curso de inglês completo, que é o, que, o certo de se fazer, e fazer o pagamento da entrada de um curso de TAFE ou um curso profissionalizante, que vai te dar uma aprovação de visto muito mais rápida, muito mais simplificada e também não vai te fazer gastar tanto dinheiro assim quanto vocês estão imaginando, tá? Então esse vídeo basicamente eu vou poder dar um alerta para vocês que têm feito ah, planejamentos e, e, e querem vir aqui para a Austrália só com um curso de inglês e acham que só com um curso de inglês isso vai resolver e vai ter o visto aprovado, tudo 100%. Isso não é uma regra para todo mundo, tá? Então sempre que vocês quiserem falar com a gente, quiserem saber um pouco mais sobre isso, a gente está aqui justamente para poder ah, esclarecer essas dúvidas de vocês. Né? Uh, vocês sabem que o contato está aqui embaixo, info.com. Eu, Aline, o Douglas, nosso time de consultores aqui na Twizy, vamos estar preparados para poder ajudar vocês nessas questões. Né? Então uh, uh, não pensem duas vezes, manda e-mail, fala com a gente, o que vocês tiverem de dúvida, a gente está aqui para resolver. Uh, e pensem sempre num planejamento mais certeiro para vocês. Tá? A imigração hoje em dia está procurando estudantes mais genuínos do que só. Quem está querendo fazer só um curso de inglês ou só alguma coisa assim? Então, pensem bem nisso, façam um planejamento pensando no futuro de vocês, é né? um investimento que vocês estão fazendo na vida de vocês, ah, e, e isso com certeza tem que ser muito bem feito, muito bem planejado, para que vocês não tenham problemas no futuro e também não gastem tanto dinheiro no futuro, beleza? Então, estou por aqui, Thiago Deotti, info.choisintercâmbio.com precisar de qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigado por ter assistido, se inscreve no canal, se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, dá o like, comenta aqui embaixo, compartilha, se você está vendo pelo YouTube, dá aquele joinha também, se inscreve no canal e estamos por aqui. Obrigado por ter assistido, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!